O nome já fala por si mesmo, usou, gamou. Quanto mais usar, mais você vai gamar nos resultados e ter seu cabelo cada vez mais alinhado e livre de frizz. Como funciona isso, Thaís? cabelo das altas temperaturas do secador e da chapinha, o Zogamol da Soul Hair Professional ajuda a sua escova a durar muito mais tempo com sua tecnologia efeito memória, evitando que a umidade do ar ou do chuveiro na hora do banho estraga sua escova e levante o tão temido frizz. Pode ser usado para que sua progressiva Botox dure muito mais tempo e você não precise sobrecarregar o cabelo com mais química. São 21 benefícios, cabelos com brilho intenso, toque abeludado, reparação imediata e sem pesar, além de ter um cheirinho maravilhoso. É liberado para uso de gestantes e lactantes, pois é livre de formol e outras químicas prejudiciais à saúde. Então pode usar à vontade. Quanto mais usar, mais o cabelo irá ficar alinhado e com volume reduzido e sem frizz. Quer mais? Pode ser usado também em cabelos cacheados para ajudar na definição e controle do frizz. Não perca mais tempo e experimente para você gamar também. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vão amar essa dica. Visite nossas redes sociais e fique por dentro das novidades.